E aí galera, beleza? Dina com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vamos sim falar de GTA 6 E como eu fiz um vídeo galera recente aí, vocês gostaram de mais de três coisas que na minha opinião gostaria muito que tivesse no GTA 6 e que não tem no GTA V Lembrando todos vocês Que as coisas que eu incluo aqui As coisas que eu falo aqui São baseadas Em mods criados no GTA V Galera Tem uma lista vasta De coisas que não tem no GTA V Se a gente for falar aqui Vai dar muito pano pra manga Mas como eu disse a vocês É a minha opinião E essas coisas são baseadas Em Mods, beleza? Então, vamos para a primeira. O primeiro seria, com certeza, skate board. Mano, eu sou mega, hiper, fissurado em skate, galera. Eu já andei dois anos, três anos, se eu não me engano, da minha vida de skate. Eu sou apaixonado por skate, velho. E gostaria demais, demais que tivesse skate no GTA 6 Como os caras iriam colocar a maneira que ele estaria no jogo Bom, eu não sei se é problema da Rockstar Mas que na minha opinião seria muito, muito incrível Abrindo essa lista com esse mod sensacional, galera Ele não, não faz as manobras como de um jogo de skate Isso é óbvio mas eu acho que a Rockstar conseguiria sim, galera, colocar um skate dentro do jogo. Eu acho que seria muito da hora. Não precisa, pelo menos na campanha, todos os personagens andarem de skate. Talvez tipo um cara no estilo do Franklin, mais novo e tal. Tem o Michael, tem o Trevor. E isso eu tô é, se tratando de GTA 6 não sei quem vai ser os personagens. Não sabemos quantos personagens serão. Mas eu acho que seria. Muito da hora, temos a BMX e a BMX faz coisas incríveis e também não faz tanta coisa assim, tirando a, os glitz que tem na BMX. Ela pula e o skate, galera, seria demais. Eu tenho certeza que muitos de vocês também gostariam. Quem jogou bullying sabe que ele anda de skate. E seria muito muito muito foda então já vou abrir a lista com uma coisa incrível e na minha opinião das três coisas que eu vou falar aqui essa é uma das mais fodas beleza bom galera o segundo item seria um gps bom gps tem no jogo isso é fato mas olha só esse mod que incrível galera Os caras In conseguiram colocar meters, um Voicer right. Navigator Ou um navegador de voz Eu fiz um vídeo recentemente falando desse mod E alguns de vocês falaram que no GTA Except 4 left. já existia isso Inclusive a voz I da mulher que estava no vídeo era do GTA 4 E a Rockstar turn ela right. tirou Eu não joguei GTA 4, você acredita? Eu só joguei as duas DLCs do Liberty City e não joguei o GTA 4, eu tenho até ele no PC mas na época que lançou eu não joguei então, não sabia mas seria uma coisa interessante, é lógico que não iria acrescentar tanto assim no jogo mas se tratando de GTA eu acho que quanto mais realista o jogo for mais da hora ele vai ficar e também o GTA 6 acredito eu com a potência dos, cons dos consoles né? Do, do Playstation 4 E do Xbox One Seria muito interessante Seria legal, seria uma coisa bem tá É um detalhezinho Que acrescentaria Bastante no jogo Na minha opinião, é lógico que Chegaria uma hora que a gente ia estar de saco cheio Desativa ele, acabou Não vai encher mais o saco e tal Mas Eu acho que seria Bem da hora, hein O que vocês acham? Então, escuta um pouquinho aí, ah, só para avisar, Make esse mod future. que está instalado aqui, ele é do Waze, eu acho que é assim que se diz, Waze, que é aquele aplicativo que praticamente quase In todos nós temos meters, aí no smartphone, straight. só que a voz é do Waze dos Estados Unidos, é do Waze americano, então escuta aí um pouquinho. Continue straight, continue straight, accident reported ahead. In 200 meters, continue straight. In 200 meters, continue straight. In 200 meters, turn left. In 200 meters, turn right. Hazard reported ahead. Turn right. You have reached your destination. E a terceira coisa seria uma variedade de coisas para fazer dentro do jogo aleatórias. Tipo, temos aí no GTA V as missões principais. Temos as missões secundárias. E tem algumas coisas para fazer. Tipo, sair com o Michael, sair com o trevor e bebê é, você pode jogar golfe você pode jogar tênis isso também no online é possível você pode jogar golfe você pode jogar tênis com seus amigos mas uma variedade maior galera como eu estou mostrando para vocês aí esse mod é possível você jogar boliche e parece que também no gta 4 será possível eu não tenho certeza mas se sim, vocês podem deixar aí nos comentários Beleza, galera? Como eu falei, eu não joguei GTA 4 Então, boliche seria uma coisa bem interessante Pra jogar com os amigos Como o mod da pesca que eu trouxe recentemente Seria bem legal o GTA San Andreas Você poderia jogar basquete, mano Basquete E no GTA 4 você dança, dançava Você tinha uma boate naquelas DLCs Eu acho que a Rockstar... No GTA 6 tinha que pegar tudo de melhor, tudo de bom. Que saiu em todos os GTAs e colocar nele, mano. Seria incrível. Se liga nesse bodezinho de boliche. Eu nunca joguei boliche na minha vida, galera. Nunca joguei. Mas parece ser bem da hora. Parece ser legal. E muitos dos meus amigos já foram com várias vezes. E falou que é legal. E imagina isso aí no GTA. Seria interessante. Inclusive eu tinha um joguinho... No, no celular de boliche Que eu era viciado nesse joguinho Cara, viciado E eu acho que seria interessante Ter sim um boliche No GTA 6 Beleza? Isso aqui é o mod do GTA 5 Quem sabe a Rockstar Ela não olhe para essas coisas E coloque aí no GTA 6 Beleza? Então galera Isso aqui foram as três coisas Que não tem no GTA 5 Que eu gostaria que tivesse no GTA 6 Como eu disse, isso aqui é a minha opinião eu posso trazer uma parte 3 falando sobre isso. E mais uma vez eu falo. Tudo isso aqui são baseado em mods. Como eu disse. Se a gente for falar de coisas que a gente quer. Mano. Renderia um vídeo de uma hora. Ou não. <risos> Muita coisa a gente quer no GTA 6. Vamos esperar. Espero que esse ano saia alguma coisa. Fale alguma coisa sobre o assunto. O que a gente tem aí. São vídeos fakes. Até agora a Rockstar não se pronunciou e eu acredito que não vai. Talvez o ano que vem, não sei. Então, é isso aí, galera. Se você quiser aí fazer a sua listinha de três, de quatro, de três. De três, para não ficar muito grande. De três coisas que você gostaria que tivesse no GTA 6, que não tem no GTA 5. Fique à vontade e assim vai gerar uma discussão legal aí nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e se gostou... Clica no gostei, se são os favoritos, se inscreve no canal. Obrigado por assistir, até a próxima e fui!